Então pessoal, agora com vocês Diretamente de São Paulo Guilherme Mota né, Vai falar um pouquinho sobre um assunto Que eu curto muito né, Secando e entendendo pipelines de entrega de software né. Então Mota, vai que é tudo Bom dia pessoal Bom dia. Tudo bem? Todo mundo tá me escutando bem? Diretamente de São Paulo porque eu dormi muito pouco entre esses dias, eu tava numa outra conferência dando palestra, eu voltei aqui por causa do DevOps Days, é a primeira vez em Porto Alegre, eu gosto muito de DevOps, e é um assunto que eu tenho muitas opiniões bem fortes e bem diversas de muita gente, então eu gosto de compartilhar até para receber feedback e construir conhecimento em cima disso. É... Meu nome é Guilherme Mota, eu sou agile coach no Cicred, já passei por algumas empresas aí que é, apresentaram também aqui alguns cases bem legais. e Hoje, eu quero tentar convencer vocês de que pipelines são muito importantes e a gente sabe muito pouco sobre pipelines. Aqui estão os meus contatos, Gmail, Twitter, LinkedIn, eu nunca posto nada do meu cachorro, filhos, nem nada, então é só coisas de trabalho, quem tiver interesse pode me acompanhar também. Bom, DevOps é isso aqui, né? Eu pego um desenvolvedor ágil, coloco ele para dar a mão com alguém que trabalha com infraestrutura, Nesse momento surge um arco-íris atrás deles <risos> E a gente tem DevOps É isso, né? Mas em muitas empresas é difícil de fazer esses caras darem a mão Aí o que, que a gente faz? A gente constrói a área de DevOps Legal isso, né? A gente constrói uma torre de DevOps A gente contrata um engenheiro DevOps Alguém que a gente traz do mercado aí Que conhece as ferramentas Passou por algum projeto é Usou o trial da AWS, então já se tornou um DevOps, né? <risos> e aí a gente traz eles para a nossa empresa, coloca todo mundo para dar a mão e para trabalhar com isso. Bom, pessoal, isso não é DevOps. Eu acho que já falaram um pouquinho disso e eu estou repetindo para tentar convencer vocês de que DevOps é algo muito maior do que é, criar uma área ou que um papel. Quando a gente faz isso, de pegar os profissionais... E dá uma mãozinha para trabalhar um do lado do outro e acha que é DevOps. Acontecem umas coisas bem legais da empresa tipo isso aqui. <risos> DevOps, uma duplinha. Ah, tá automatizando tudo, tá fazendo tudo, tá tranquilo. Põe em produção porque eu escrevi um teste aqui unitário que entrega, que integra com o meu banco de dados. Está bem legal e eu tenho certeza que vai funcionar. E aí acontece isso aqui com os profissionais da segurança, né? O cara fica todo sujo lá, não consegue é, garantir nem fazer o seu trabalho em função do que acontece dentro do time. O time é tão autônomo e tão independente que não pensa na organização ou nas consequências e nos impactos que podem gerar. Essa figurinha aqui é bem famosa. Alguém já viu essa figurinha? Todo mundo, né? DevOps é desenvolvimento de software, operações, infraestrutura, garantia da qualidade. Juntando essas três coisas, eu tenho DevOps, certo? Quem aqui acha que está certo ou gosta disso, faz um joinha aí, algumas pessoas. Legal, eu não gosto dessa figura, eu acho que essa figura é uma abstração e abstrações sempre deixam de lado uma série de fatores, uma série de é, coisas que nos confundem. Recentemente eu fui numa, numa conferência na XP 2016. Uma conferência de Extreme Programming em Edimburgo, na Escócia, e eu vi uma palestra onde é, foi apresentado um case de DevOps da empresa. E o resumo da palestra, com outras palavras, para ser bem objetivo e pragmático, é que os desenvolvedores deram a mão com o pessoal de infraestrutura e eles começaram a colaborar e trabalhar juntos. Imaginem que loucura! Os caras da mesma empresa trabalhando juntos! É um negócio. Duas áreas diferentes se ajudando. Tá louco, né, cara? O negócio é muito louco. E aí acabou a palestra, levantei a mão e perguntei, e a área de negócio? Não, a área de negócio continua tudo igual. Não teve nenhuma mudança, não teve nenhum benefício. É outra área. DevOps, pessoal, é justamente isso, tá? É a gente conseguir integrar essas múltiplas esferas, essas múltiplas áreas, essas múltiplos, esses múltiplos profissionais e quebrar essas barreiras. Então assim, se na minha área eu tenho uma área de qualidade e uma área de desenvolvimento, se eu estou trabalhando com DevOps, eu deveria juntar essas duas pessoas e criar uma área de área de encantar o cliente. Essa figurinha aqui eu roubei é, de outra pessoa né, que fez, não dei os créditos também, porque eu fiz os slides agora de manhã, quando eu colocar online eu coloco os créditos, eu prometo. É, e aqui tem uma outra abstração que também é ruim. O que, que eu fiz? Eu peguei qualidade, desenvolvimento e operações e adicionei negócio. E aqui a gente tem outras coisas que também são importantes para DevOps. Para Continuous Delivery. Certo? Convenci vocês? Ninguém balançou a cabeça. Acordados estão, porque de olhos abertos vocês estão. Beleza. Eu acho que ainda está faltando algumas outras esferas para a gente dizer o que é DevOps. E essas esferas não são áreas diferentes. Do tipo a gente precisa inovar então vamos criar a área da inovação na nossa empresa aí quando a gente tiver a área da inovação a gente a área de user experience a área de DevOps é justamente contra o conceito o conceito é não ter a área difundir esse conhecimento e esse conhecimento e essas atitudes essas habilidades essas práticas fazerem parte de todos dentro da organização beleza então agora eu vou falar de pipelines não Lean. Jidoca é o conceito da autonomação. Já ouviram falar sobre isso? Acho que sim, tem as cabeças balançando. Ou ele está embalando o soninho, ou ele está concordando. <risos> autonomação é automação mais interação. Ah, legal, sou um cara interativo e tal, conversa fala com os outros. Mas a gente fez TI. A gente fez TI para trabalhar com máquina, não com pessoas, né? Eu tenho uma notícia ruim para dar para vocês Quando a gente fala aqui em interação É interação humana Tem que falar com as pessoas Tem que lidar com as pessoas Tem que entender com as pessoas Droga, eu vou trocar de curso É, Eu eu, eu acho que eu fiz o um curso errado eu deveria ter estudado, sei lá, psicologia Alguma outra coisa que me ajuda muito Hoje no meu trabalho Esses conceitos que eu tenho que correr atrás e estudar Agora sim, pipelines Vocês viram que eu errei pessoal eu dos slides aqui, né? Mas tudo bem, vamos lá Pipeline, se a gente traduzir É um cano que geralmente fica embaixo da terra, que transporta alguma coisa, óleo, gás, enfim, qualquer coisa. E é uma analogia que faz sentido para o nosso contexto de desenvolvimento de software. Por que, que a gente quer? A gente quer pegar o desenvolvedor, o código que ele está produzindo, e percorrer um caminho, um workflow, que é um conjunto de atividades e de etapas para atingir um objetivo específico, que é colocar o código em produção. Certo? É, depois eu vou explicar porque eu coloquei essa figura aqui. que eu falei, né? Colocar o código em produção. E aí tem outro conceito que é bem importante, que é o cycle time. O que é o cycle time? O cycle time é o tempo que demora para o código sair da máquina do meu desenvolvedor e chegar em produção. Esse não é o único uso de cycle time. Dentro da minha pipeline, eu vou ter uma série de etapas. Vou mostrar para vocês depois. Aqui eu vou ter uma... Primeira etapa, uma segunda etapa, uma terceira etapa. Cada etapa dessas vai ter o seu próprio cycle time. Aqui ele estava falando aqui na palestra deles que a primeira etapa deles demora, em média, 10 minutos. Então, o cycle time daquela etapa é 10 minutos. O cycle time de chegar em produção do ônibus é uma hora, desde a saída da máquina do cara até a produção é uma hora. Então, o cycle time do pipeline deles é uma hora para chegar em produção. Está claro até aqui? Isso é importante... Porque vocês têm que entender na pipeline de vocês qual que é o cycle time da pipeline toda e de cada etapa para conseguir otimizar isso. Por exemplo, outro exemplo legal. Quando vocês estavam falando que demora 20 minutos a suíte de testes de aceitação e que já roda em paralelo, cara, deve ser muito complexo o cenário de vocês. Vocês devem ter que criar muita coisa, muita máquina, muito banco de dados, muita dependência. Porque não é o cenário comum de um sitezinho web lá, de uma lojinha e-commerce. É algo mais complexo. Então esse é o tipo de smell que vocês podem identificar na pipeline de vocês e dos outros para entender o contexto de vocês e aplicar. É, outra coisa bem importante também. Foi muito boa a, a palestra de vocês, eu gostei bastante. Mas não adianta vocês chegarem na empresa de vocês segunda-feira e dizer, gente, vamos usar o conceito do ônibus. É assim a primeira etapa, a gente faz isso, depois a gente faz isso e copiar exatamente o que, que eles fizeram. Porque aquilo que eles fizeram, foi ao longo dos cinco anos entender o problema e o contexto deles para aquela aplicação e para aquele produto. E isso é importante falar de pipeline, porque tem muitos cenários e contextos diferentes. A gente vai aprendendo sobre pipeline conforme a gente vai passando nos projetos, a gente vai vendo realidades diferentes e acumulando esses conhecimentos, mas é difícil de compartilhar essa visão mais é, alto nível do todo. Então vamos lá. Uma primeira etapa do nosso pipeline pode ser um verificador de sintaxe. Eu acho que ali onde vocês tinha um lint, né? É de Java? JavaScript? Python e JavaScript. Tinha um lint de é, Python e JavaScript. Vocês podem ter de diferentes linguagens, de diferentes tecnologias, algo que vai olhar o código de vocês e... Putz, faltou um ponto e vírgula. Eu preciso ir até a produção sem esse ponto e vírgula? Não, né? Eu preciso compilar sem ponto e vírgula? Não. Eu vou interromper a minha pipeline no estágio, mais rápido, que me dê o feedback mais curto possível. Então, eu acho que vocês rodam primeiro os testes unitários e depois fazem lint? Paralelo. Ah, em paralelo. Legal. Se qualquer uma dessas coisas falharem, já não segue pra frente. Mas, então assim, entendendo o contexto, não é que tá certo ou errado eu ter colocado aqui o syntax checker primeiro. É só que foi o meu pensamento de ser algo que executa bem rápido e dá o feedback. Próxima etapa, testes unitários. Ah, mas a minha aplicação não tem teste unitário. Estranho. Eu faço uma camada front-end. Eu consumo serviços, os meus serviços têm testes unitários, eles são bem testados. Não tem lógica? Não, não tem lógica nenhuma. A gente só pega informação de transporte. Tá, eu já passei por isso e me convenceram a não ter testes unitários... Aconteceu que, depois de algumas semanas ou meses, começou a ter lógica naquela interface, que era só uma interface sem lógica, não tinha testes unitários e gerava um monte de problema por não ter testes unitários. Então, tomem cuidado. Mesmo quando parece que não faz sentido escrever testes unitários, talvez faça. Guardem isso na cabeça de vocês. Outra coisa muito legal é o conceito de teste unitário. Né? Eu já vi empresas que falam do teste unitário manual. Não, porque eu divido meu teste aqui ó, na unidade, eu faço ele manual... Tenho 100% de cobertura de teste unitário manual. Eu testo tudo. Não existe teste unitário manual, gente. Teste unitário é automatizado, ok? Mocks e stubs. Eu demorei muito tempo para entender a diferença entre mocks e stubs e o tempo inteiro eu esqueço, então eu vou trazer uma analogia bem diferente para vocês pensarem. O que é um stub? Vocês já se relacionaram com uma criança de 5 anos? Ela só vai responder para vocês por quê. Qualquer coisa que você falar, ela vai dizer por quê? Por quê? Tudo que você tu explicar para ela, ela vai repetir. Por quê? Isso é um stub. Vai dar sempre a mesma resposta. Um mock seria uma classe criança que eu vou instanciar é, comportamentos específicos. Por exemplo, quando eu disser para ela vai escovar os dentes, ela vai escovar os dentes. Ela não vai me perguntar por quê. Se fosse um stub, ela me perguntaria por quê. Péssima analogia, né? Não vou usar mais, eu é prometo. Uma próxima etapa seria a etapa de compilação. Eu vou pegar aquela minha linguagem, aquela minha tecnologia, aquele código-fonte que o meu desenvolvedor pode ter eh, utilizado o ele pode ter usado Trunk-Based Development, enfim, tem uma série de eh, estratégias e opções de controle de versão e ferramentas diferentes também, que impactam nas escolhas que tu vai fazer dentro da tua pipeline. Etapa de compilação, beleza. Uma outra etapa são as métricas técnicas. Aí eu estou falando de duplicidade de código, de código que não está sendo utilizado, cobertura de código. Você não. Não. vai falar sobre isso? Exato. Então eu vou falar disso pronto. Vou contar uma história, um case real. É... Um time resolveu utilizar o sonar. Vocês conhecem o sonar, é uma ferramenta que te dá algumas dessas métricas técnicas. Não vou falar do sonar. Tá. Para de levantar a mão, meu, senão eu não vou falar de nada. Pô. E a pipeline dos caras demorava 15 minutos para levar o código da máquina do de na produção. Legal, tempo muito bom. Mano. Uma aplicação simples, contexto simples. Uma semana depois, 20 minutos. Outra semana, 25, 35. Uma hora e meia. E todo mundo tranquilo, né? porque dera mais tempo para tomar café, para jogar um playstation. E aí a gente foi descobrir que o problema da pipeline. Tava nessa etapa aqui de extrair métricas técnicas, porque alguém decidiu usar o sonar para nos dar algum tipo de indicativo de como que tá a nossa codebase. E o sonar, por padrão, ele vem com uma base de dados em arquivo que está escrito em todo mas não utilize. E aí a gente utilizou. E aí demorava um tempão para gerar essas métricas. E a gente não conseguia colocar o código em produção simplesmente por desatenção de quem tinha puxado aí a frente do, do sonar. Então... Ops. é Oi? Ops. Ops? Era, era só dev, não tinha ops. Não era DevOps. É... Não, mas sério, esse é um exemplo específico, tá? Mas tem uma série de outros exemplos de outras empresas que eu passei que as métricas técnicas, elas não fazem parte da mesma pipeline que pega o código da máquina de desenvolvedor e coloca em produção. Porque a cadência e a frequência que tu precisa dessa informação não é a mesma de commit. Tá sentido isso vocês? Por exemplo, eu posso ter um snapshot, uma, uma versão, uma análise do meu código diária. e isso pode ser suficiente para me dizer qual é o meu número de código duplicado, uma cobertura de testes, etc. Que não precisa ser por commit, não precisa gerar 80 vezes durante o dia porque a, o delta vai ser muito pequeno. Testes funcionais automatizados. Isso aqui é um assunto bem extenso, assim, com o tempo que eu tenho, que eu já vou estourar, eu não vou conseguir falar muito. Quando a gente começa um projeto Greenfield, é muito fácil a gente olhar para as funcionalidades que a gente tem e escrever testes funcionais automatizados. Com o tempo, começam a surgir desafios diferentes, do tipo, a gente tem muito teste funcional automatizado. O que, que pode acontecer? Vocês podem chegar num momento que vocês vão ter switches de testes funcionais automatizados com objetivos e propósitos diferentes. Por exemplo, eu vou criar uma suite de smoke tests. O que, que são os meus smoke tests? São testes é, que não vão cobrir toda a minha aplicação, nem todas as funcionalidades, mas vão passar pelas mais importantes. Aquelas funcionalidades que têm um valor de negócio mais alto, que o meu usuário utiliza mais. E para eu saber quais são as funcionalidades que o meu usuário utiliza mais, eu preciso de analytics, eu preciso de métricas para entender o meu usuário. Beleza? Faz sentido? Aí, nesse momento, eu posso tirar algumas funcionalidades para uma outra pipeline. Pode estar junto com as métricas técnicas, pode estar separado. Eu posso ter N pipelines rodando no meu, control no meu servidor de integração contínua. Todo mundo sabe o que é a integração contínua? É Jenkins, né? <risos> Não. Jenkins é um dos possíveis servidores de integração contínua que a gente tem. É, também tem uma série de ferramentas diferentes Tem o TeamCity, tem o SnapCI, tem o Travis Três pontinhos, né? Tem uma infinidade Se eu tivesse um aplicativo de tocar música Que tem bastante gente falando em métodos ágeis Sobre essa empresa, agora eu não quis fazer o jabá pra eles aqui Aquele verde, sabe? Eu tenho aquele aplicativo em produção há cinco anos E tem uma funcionalidade que é login se alguém roubar o meu login, o que, que ele consegue fazer naquele aplicativo? Pá, ele vai escutar a música da Xuxa, ele vai ficar ruim para mim, porque depois vai aparecer aí nas redes sociais que eu estou escutando a música da Xuxa. Isso não é relevante, entendeu? Login nesse contexto, nesse cenário que eu estou criando para vocês aqui, se faz cinco anos que funciona o login nunca deu problema, e eu tenho esse histórico, eu não preciso rodar login para o commit. Ah, tem uma pessoa balançando a cabeça. Beleza. É só isso que eu queria. O que eu mantenho na minha Pipeline? Funcionalidades com alto grau de modificações. Se eu sempre mexo no meu login, o login não é um bom candidato para ficar fora da minha Pipeline que vai sofrer é, análises e modificações o tempo inteiro. Tem que estar aqui dentro dos commits. Estratégias de teste, padrões e frameworks diferentes. Meu teste ele pode ser tão pequeno e específico a ponto de ter um acerto. Vou fazer uma validação. Eu vou fazer uma verificação no meu código-fonte e se falhar aquilo, eu sei exatamente o que deu errado, eu sei diretamente no meu código e corrigir aquele problema. Certo? O que, que isso faz? que eu tenho muitos testes na minha é, codebase, ou pelo meu produto, pelas minhas funcionalidades, mas te dá uma velocidade maior na hora de corrigir. Outra estratégia que é complementar, não é, é mutuamente exclusiva, é baseada em jornada, jornada do usuário. Por exemplo, eu quero entrar no meu e-commerce e fazer uma compra. O que é entrar no meu e-commerce fazer uma compra? Eu sou usuário, faço login, eu procuro produto, adiciono no carrinho, eu faço check-out, eu faço pagamento. Como esse teste falha, é uma etapa que falhou para eu ir atrás e identificar esse cenário. Então, são estratégias diferentes que impactam na minha pipeline. Porque se eu preciso abrir o meu browser, por exemplo, cara, esse cenário não vai ser executado em menos de 30 segundos e eu não vou conseguir paralelizar isso, por exemplo. Eu queria falar mais disso, mas eu vou ter que seguir, tá? E aí eu posso ter testes que validam o comportamento, testes automatizados que são baseados em critérios de aceite, em histórias de usuário, enfim, tem uma infinidade aqui de é, opções e abordagens de teste. Eu costumo colocar isso dentro de estratégia de teste que vocês vão ter para a aplicação de vocês, que é um assunto que também é bem extenso para entender. Tem testes não funcionais, automatizados, e aí a gente dá exemplos de segurança e performance, eu até achei legal que foi uma pergunta que, que surgiu, Pode estar aqui na minha pipeline, ou até fora dela, um teste de penetração que vai analisar a minha aplicação para ver se ela está segura ou não. Isso não exclui que eu tenha testes manuais de segurança. Então são coisas complementares que podem fazer sentido para o meu produto e podem não fazer sentido para o meu produto. Performance parecida. Teste de integração. Nem sempre a vida é bela, né? Testar com mocks e stubs pode gerar impactos em outros produtos, em outras aplicações. Eu acho que o contexto de vocês é bem legal porque vocês sofrem um monte de impactos das integrações de APIs que vocês têm. Então é o que pode fazer parte da pipeline de vocês. É... Ambientes, aqui eu coloquei só produção, mas dentro de uma pipeline pode ter uma série de ambientes diferentes que vai estar tá fazendo sentido para o contexto de vocês. Pode ter pré-produção, ambiente de aceite para a área de negócio e pode ter etapas manuais. tá? Nem toda pipeline é 100% automatizado. Ela pode ter um momento em que o negócio vai olhar para um outro ambiente e ele vai aprovar e quando ele aprovar, esse código vai para produção. Então são coisas que vocês podem trabalhar dentro do contexto de vocês. E tem uma série de atividades que podem ser manuais, essa própria aprovação, Testes manuais, testes de segurança que vão ser pensados naquela funcionalidade específica, testes de performance, três pontinhos. E aí, para fechar, o que eu queria mostrar para vocês é que, utilizando DevOps, as pipelines, elas interferem e contribuem para tudo isso aqui funcionar escalabilidade eu botei uma cor diferente porque daí depende também da aplicação né? você consegue escalar, alguém falou em j hoje aqui de manhã, escalar horizontalmente não verticalmente, então depende da arquitetura da aplicação e era isso pessoal obrigado pessoal tem mais um minutinho para a pergunta. Já vai então, já vai então. Vai. Happy hour ágil, segunda-feira às 8 horas no Beer Market. Quem quiser aparecer, quem gosta de métodos ágeis, desenvolvimento de software, vai lá. Boa. Alguém aí?